Páscoa que trazes para mim um ovo, dois ovos, três ovos, enfim. Coelhinho da Páscoa não come capim, nem ervas amargas foi feita para mim. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Bendito seja esse Deus chamado Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uma época incomum no meio da religião, ou por que não dizer no mundo de uma forma geral, Somente aqui em nossa nação. A grande realidade é que a Páscoa chegou... E eu vejo nas lojas ovos de Páscoa nunca, algo totalmente contraditório ao que nós podemos entender como Páscoa. Coelhinhos, pessoas reclamando por causa do caro preço do chocolate, enfim. A verdade é que esqueceram do propósito verdadeiro da Páscoa. O que nos leva, nos reporta aos idos tão antigos, a épocas tão antigas, séculos tão passados. Cerca de 1500 anos antes de Jesus Cristo vir a este mundo, havia um homem, um velho homem, que impactava uma nação através do poder de Deus. Falo de Moisés com seu cajado. Nós vimos nesses filmes hollywoodianos, nós vimos em novelas como foi há pouco tempo, a grande a travessia do Mar Vermelho, as pragas do Egito. Mas em dado momento especial foi promulgado a Páscoa, em que Moisés, orientado por Deus, fala com os hebreus que eles deveriam preparar uma ceia um dia antes da saída. E deveria ser sacrificado um cordeiro, um cordeiro que fosse puro, que não houvesse defeitos nesse cordeiro. E esse cordeiro, o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais das casas desses mesmos hebreus, para que os mesmos pudessem serem protegidos do anjo da morte. E hoje nós vimos algo tão contraditório e aqueles eu me pergunto, que teria a ver ovo de Páscoa com o cordeiro. Mas aí eu volto-me a esse hiato que está aqui. Porque, na verdade, a Bíblia em si, ela aponta para Jesus, direto ou indiretamente. E a Páscoa nada mais era do que o cordeiro que foi imolado. E isso configura-se quando nós lemos quando Jesus Cristo te achega a João Batista para ser batizado. E a frase categórica de João Batista, a lacônica frase, atesta toda a veracidade do que simboliza a Páscoa, Jesus e nós. Quando João Batista diz -se o seguinte, Eis o Cordeiro que tira os pecados do mundo. E nós sabemos que aquele cordeiro foi imolado, assim como aquele cordeiro a 1500 antes de ele vir ao mundo, ou vale, na orientação dada por Moisés, foi imolado o cordeiro, tipificando a libertação do império do Egito, assim seria imolado o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo quando subiu ao Gólgota, onde sofreu barbaramente, brutalmente, onde foi humilhado, cuspido, escarnecido e carregou as nossas maldições, os nossos pecados. Pelo menos para aqueles que a ele se entrega com sinceridade. Aquele que ele escolheu para que fosse servir, para que fosse, pudesse fazer parte do seu reino aqueles que fazem parte da gozinha espiritual, digamos assim. E esse texto me chama a atenção pelo simples fato da de, de terturpação, já não digo mais do mundo secular, enfim, porque são cegos e não entendem a realidade. Para eles, a páscoa pode ser um ovo de chocolate misturado com coelho, mas poderia ser um ovo de tartaruga ou qualquer estupidez. Também não quero ser um radical, de, é, que devemos ser, por exemplo, legalistas, enfim. Eu não vejo nenhum demérito em comprar um ovo, apesar que, volto a repetir, o preço que está o ovo, mas é imprescindível que nós venhamos a trazer uma orientação verdadeira para os nossos filhos acerca do que significa a nossa Páscoa. E nesse texto especificamente me chama a atenção... A dissertação, a orientação, melhor dizendo, a exotação de Paulo, já que ele estava indignado com o que estava ocorrendo na igreja de Coríntio, Coríntios, onde um homem estava tendo relações com a mulher do seu pai, ou seja, estava traindo o seu próprio pai, tendo relações com a sua madrasta. Não obstante disse tantas outras podridões, digamos assim, porque o termo certo é esse, estava acontecendo ou sucedendo naquele, naquela igreja. E quando nós lemos três capítulos posterior, ou dois capítulos, no capítulo 10, para, ficar melhor, para melhor dizer, o capítulo 5, de 1 Coríntios, em que testifica-se o seguinte, com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os, ou com os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador, com o um tal, nem ainda com mais. Que me importa é de julgar os que estão de fora? Não julgais os que estão, não julgais os que estão dentro. Deus porém julga os que estão de fora. Tirai do nosso meio, tirai do meio de vós esse nico, esse óculos meu está difícil, eu tenho que trocá-lo novamente. A grande realidade é que Paulo já falava da separação que deve haver e o que me reporta para a atual conjuntura no relativismo tão terrível, onde vimos pessoas se dizendo cristãos se envolvendo no secularismo profundo, numa vida de moralidade, numa vida de deturpação, desmerecendo o que foi feito na cruz por Jesus Cristo, a nossa verdadeira Páscoa. Não devemos nos, como está testificado no capítulo 6, no versículo 7 deste capítulo 5, nós devemos lançar fora o fermento velho. Porque também no mesma carta Paulo continua dizendo no capítulo 6, no finalzinho, onde ele diz o seguinte: não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus, não vos enganei, não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão reinos de Deus. E tais foste alguns de vós, mas fosse lavado, mas foste santificados, mas fosse justificado em o nome do Senhor Jesus." E pelo Espírito Santo de nosso Deus. Nós lemos nessa carta em Coríntios, no segunda epístola, chave a segunda epístola, no capítulo 5. Só que na segunda carta, testifica que nós somos uma nova criatura. As coisas antigas passaram. A grande realidade é que, como novas criaturas, nós devemos, acima de tudo, manter separados dos conceitos deste mundo. Para muitos, isso aqui se torna um discurso opressor, legalista. Para os teólogos que hoje vivem um relativismo terrível, um humanismo terrível, mas não estão dispostos a reconhecer que somos falhos de pecadores e não levam a verdadeira transformação. Ela tem que começar de dentro da igreja para fora, para que através da nossa transformação, impactar aqueles que estão de fora, e não trazer os que estão de fora cheios de pecados. Isto é, quando muitos dos nossos que dizem glória a Deus e aleluia, talvez não estejam fornicando com sua madrasta, mas estão chacurdados nos motéis da vida, estão vivendo de bebetice, vivendo de idolatria, não adoram deuses concretos como imagens, enfim mas adoram deuses abstratos, fazem de homens que são pregadores, cantores, os seus deuses, ou de qualquer outro modismo ou de ideologia. Quando o Evangelho nada mais é do que renúncia. Por isso eu termino dizendo, não sai fora o fermento velho. E o fermento velho nada mais é do que está no capítulo 6, versículo 10, onde diz que nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso. compre sim um ovo, caso queira, mas não esqueça de reportar ao sentido verdadeiro da Páscoa, que é Jesus Cristo crucificado numa cruz, para nos perdoar dos nossos pecados.